Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E hoje estamos voltando com o quadro Adivinhas no Escuro e devido à pandemia será de forma online. Para quem é novo aqui no canal e não conhece esse quadro Adivinhas no Escuro é um quiz de perguntas sobre a Terra-média, principalmente sobre os filmes que é o que o público geral conhece mais. nosso convidado de hoje é o meu amigo Arthur Ribas, apresentador da Warner Play. Arthur, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, por participar desse quadro. Fala um pouco aí sobre o seu canal, o canal da Warner sobre você também se você quiser falar um pouco e aí Rafael cara tô muito feliz de estar aqui no canal O Bolseiro eu gosto muito de Senhor dos Anéis vamos ficar sabendo daqui a pouco se eu entendo bastante ou não tô aí apreensivo para as perguntas e quero falar para vocês do canal Warner Play também que a gente mostra tudo relacionado a jogos a filmes a séries e todo o universo da Warner inclusive Senhor dos Anéis é do universo da Warner então Inclusive, ó, já posso fazer o convite para o pessoal assistir um podcast de uma hora e meia mais ou menos de conversa, eu e o Rafael, sobre o Senhor Anéis, não tem desvantagem. Mas vamos lá, tô animado, hein? <risos> foi bem legal, foi bem legal minha participação lá, gostei demais, né? Agradeço mais uma vez por ter me convidado. O link desse vídeo, Arthur, tá aqui na descrição, aí, a galera aí, ó. Vai assistir lá na Warner, se inscreve no canal lá da Warner Play. Foi muito legal a minha participação lá, vocês vão gostar bastante. Falando sobre o nosso querido Tolkien e toda a sua obra, né? Foi um bate-papo muito legal. Então, Arthur, vou explicar aqui rapidamente as regras, tá? Para quem não conhece, né? e para você relembrar aí também, né? É, serão 10 perguntas, obviamente sobre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Das 10 perguntas, 4 serão fáceis. Quatro médias e duas difíceis. Ixi. As fáceis, ó, só para você ver, as fáceis valem 25 pontos, não é muita coisa, tá. mas são quatro, né? As médias valem 50, então dá uma caprichada nas médias aí, que também são quatro perguntas. E as difíceis, as duas últimas, valem 100 pontos, Nossa né? Nossa, vida! Então, e se, se for errar, não... então tem que errar as fáceis Se eu errar uma fase <risos> é essa desculpa, vamos lá Só que as fáceis são muito fáceis Até às vezes a galera fica brava comigo e fala, ah, é muito fácil não. Mas pra começar, pra esquentar Eu até brinco que é pra enganar o convidado né? O convidado, nossa, tô arrasando Mas ó, eu já assisti seu quadro Eu sei que tem ajuda, né? Quais são minhas ajudas? Então Primeiro que essas perguntas são alternativas, né? Então já é uma ajuda, porque, uma ajuda, porque você pode chutar. Se fosse aberto, estava ralado. É, você tem três tipos de ajudas, né? É, a primeira ajuda você pode utilizar, pode usar em ordens diferentes, mas só uma vez, cada ajuda, né? E escolha bem o momento que você vai usar cada uma delas. Tá. É, uma ajuda é eliminar duas alternativas erradas. Então você pode escolher lá, eu vou tirar, eu mesmo vou falar duas alternativas que estavam erradas então vão ficar vai ficar uma alternativa certa e uma errada então já dá é uma dá grande ajuda entrada. boa é outra ajuda é uma dica do bolseiro uma dica minha aí Opa. eu posso dar uma dica mesmo na hora ali vai ser improvisado então pode ser uma dica muito boa uma dica mais ou menos vai depender do momento né Entendi. eu boa. acho que a ajuda a ajuda mais legal vai ser ligar para alguém alguém né uma terceira ajuda é essa já, já, já avisei meu irmão que também é fã de Senhor dos Anéis. Vamos ver <risos> se ele vai conseguir me ajudar. Vamos ver se vou precisar ligar para ele. Eu acho que sim. É isso aí. E no final nós saberemos sua pontuação e você entrará aqui no ranking do quadro Adivinhas Bish, do Escuro. Quero ver, cara. <risos> quero ver. Tô animado, hein? É isso aí. Mas antes de tudo, olha ah. só. Queria falar aí a galera. Se você não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí, clica no sininho pro YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. Boa. Então vamos à primeira pergunta, você gostou do troll aí, né? Quem não Gostei. é inscrito no canal é, é deixa troll, né? de ser né? troll, é troll, é isso aí. <risos> se você é troll aí, deixa de ser troll, clica aqui no inscreva-se, cara, e bora lá. <risos> Gostei. Então, bora lá, Arthur. A primeira pergunta das perguntas fáceis, né? Vou ler aqui. Quantos hobbits faziam parte da Sociedade do Anel? Ah, essa Al é fácil. Essa é fácil, hein? Alternativa A, 3 hobbits. B, 4 hobbits. C, 2 hobbits. Ou D, 6 hobbits. Alternativa B, 4 hobbits. Peraí, deixa eu pensar se não tem mais... Não, são 4 mesmo. É isso <esse> aí. <risos> Putz, cara. Puxa vida, hein? Deixa eu jogar no Google aqui. Tô vê, vê se é isso mesmo. <risos> Você acertou. <Aê>! Acertou. <risos> 25 pontos garantidos. Tá demais. Aê. Tá top demais. A segunda pergunta, então, hein? Vamos lá. Olha aqui. Por quem Aragorn era apaixonado? Opa. Onde essa tá fácil, Tá hein, meu? fácil A. Galadriel. B. Dauriel C. Elwin ou D Arwen? É a Arwen, né? A Elfa não é Elwin. E a Elwin? Não, não é. A... <risos> Olha, eu influenciando. Não, a Arwen, a Elfa que, que roubou o coração e abriu mão da, da vida eterna dos elfos para ficar do lado do rei Aragorn. É uma história Olha de só. muito Aí linda. Ó. Caramba, é a alternativa. é Não rio. lembro da alternativa, mas eu acho que é isso. É a D, né? É a D, é a D. Isso. A aranha Acertou, cara. Opa. Acertou aí, ó. Mais 25 aí. Bora lá. Isso Bora é lá. bom. Eu gosto que você tá empolgado. Não, eu tô empolgado, ver. mas eu já eu assisto esse quadro. Eu sei que as difíceis <risos> são bem difíceis. Vamos ver se você foi bonzinho comigo não. Tô um pouco preocupado. Foi... Eu fui bonzinho, eu fui bonzinho aqui ah, Costumo falar que tem essa, esse quiz É bem legal, é legal pra conhecimento Geral assim, mas é mais Legal a diversão mesmo, que vai Acontecer quando começam as médias Ali, né? Certeza <risos> Então a terceira pergunta Contra qual criatura Gandalf lutou na ponte de Khazadun? A. Contra um orc B. Um balrog C. Um troll das cavernas Ou D. Um org Contra Balrog. Alternativa. Acho que é B. Eu não estou prestando B. atenção nas alternativas. É B, não, não é problema. Balrog. Inclusive. Balrog. Do Street Fighter? Balrog. É, né? Balrog, <risos> o mesmo nome. Mas você fala diferente, né? É Balrog. Balrog, é. É, isso aí. Alternativa B, então. Balrog. Certeza, você tem certeza? Tenho certeza. Lembro da cena. Olha. Cena icônica, né? Sim, cena icônica. <risos> Acertou, cara, acertou aí, tá fácil demais, tá vendo? Eu, eu, eu deixei o um negócio tranquilo pra você, hein? Aí, ah, seu é um parceiro demais. É, deixa eu chegar nas médias aqui. Vixe, cara. Aí... Inclusive <risos> tem uma curiosidade, né? Que eu não sabia, aprendi com você que uhum. o Balrog é, na verdade, da mesma. É da mesma raça do, do Gandalf. Do Gandalf. É, a é gente conversa mesmo. sobre isso no podcast Quem quiser escutar sobre isso No podcast lá no Honor Play Sobre o Senhor dos Anéis Aê, Fazendo aquele cross legal a gente... <risos> Da hora, da hora, isso aí Tem muita coisa, isso e é muito mais lá em lá, Ficou muito legal Então a quarta pergunta Quantos Trolls Bilbo e companhia Encontraram na mata dos Trolls A 8 B 2 C 5 de 3 Ui, você falou três, cara Eu tava em dúvida entre dois e três Ai, ai, ai, tem que lembrar Foi no... no Hobbit, né? Bilby Companhia <risos> Os trolls lá que eles ficaram enrolando Putz, eu acho que eram três, cara Dois ou três Ó, eu li o Hobbit Agora... Lembrando mais da cena... Acho que eu vou falar três, hein? Por errar uma pergunta fácil, vai ser muito tenso pra mim. <risos> Ó, lembrando da cena, eu acho que é três. Não era só dois. Começou não, tinha... a diversão. É. A diversão. Cara, eu vou chutar três. Chutar não. Vou falar que tenho certeza, não tem. É... Três, três, três. <risos> Putz. Você falou oito, eu falei, não, não é oito. Oito é muito. Dois, eu acho que é isso aí. Daí quando você falou três no final, confundi. Mas eu vou na três, três trolls. Putz, cara. Assim, é normal errar, é? Ah. não, acontece, cara, você assistiu os outros vídeos, né, os outros episódios, a galera erra, é normal, é, mas você acertou essa, né? três vezes são três. que é isso Rafael faz mal terrorismo, é, cara, você acha que sabe alguma coisa, mas não sabe de nada, ufa, pelo menos as, Ai. pelo menos as faces, tem que acertar, não vai fazer efeito. É, agora começa as médias, agora começa a brincadeira. Agora fica legal. Qual era o objetivo... Objetivo, ó. Até eu li, li errado. Qual era ah. o objeto que Saruman utilizava para se comunicar com Sauron? A. Palantir. B. Um espelho. C. Palanding Ou D. Um anel. Cara... Eu sei que era a bola de cristal lá. Agora o nome? Puxa vida. Bola de cristal. É, é assim. Puxa. Ou é a A ou é a C, hein? Fala o nome da, da... que você falou na A e na C, por favor. É, A, a é Palantir. Vou, vou, vou ler ah. que, como todo mundo leria normal, né? Palantir. Tá. Palan e a C, Paladim. Puxa. Ó. Pala Palantir eu, ou Paladim? Eu vou na A. Porque Paladin não é. <risos> Se não, eu escutaria falar assim: nossa, a bola de cristal dele chama Paladin Então eu acho que eu vou na primeira, cara. Vai ser um chute aí. Tomara que dê certo. Aí você fala, não, é o espelho. Putz, que mandei malzaço. Acho que é letra vou na Palantir, é, né? É. Dish, é. Essa daí. Por minha conta e risco. É, agora já começa o bicho a pegar mesmo, né? Bom. Você acertou, cara. <risos> Ainda bem. Gelou, né? Gelou. Gelei, gelei. Foi é, mas mas esse, é, esse paladinho aqui, ele existe mesmo no, no, no Senhor dos Anéis, O que, que, que é o paladinho? É o pai do, do Pippin. Paladinho uhum. Tuk. Ele não aparece, na verdade, mas a gente sabe, né? Porque a gente conhece o, o legendário aí, né? O é, eu, que eu não ouvi nada de paladinho no... Nos filmes, então. É, não sei, não. <risos> Passou. É, olha só. Você tá, está indo muito bem, cara. É, muito bem, bem mesmo. Agora vamos à sexta ver. pergunta das ai, médias. aí quero ver. Qual era o nome do pai de Boromir? A. Faramir B. Denethor C. Isildur ou D. Théoden? Tá bom. Tá fácil é essa, Faramir. hein? É. Ó, deixa eu ver se eu não cai numa pegadinha. Boromir. Não, calma aí, Faramir, irmão do Boromir. Não, fala de novo os alternativos, eu quase, eu quase falei errado aqui, vai lá. Por favor, é, de novo. Faramir é a tá. Denethor é a Denethor. De Denethor, tá. C, Isildur. D, Théoden. Puxa vida. Hum. Eu, vou... eu acho... Ixi, já pedi ajuda na, na média. Ai, ai, ai. Pior que eu não vou lembrar, cara. Acho que eu vou ter que pedir ajuda nessa, hein? Vai pedir mesmo? É, eu não vou pedir ajuda do Té, da, da Dica. Uhum. Que eu vou confundir o nome. Eu acho que eu vou ligar pro meu irmão. Já? Sério? Puxa a vida na... A gente tá na sexta pergunta? Sexta pergunta. Ai, ai, ai. Porque... Vou dar até essa dica, liga ah. em outras aí. Tem eu mais não... difíceis. <risos> oh, eu acho que eu vou tentar chutar, hein? Chuta aí, chuta aí que você consegue, cara. Você tá, tá, tá bem, você tá bem. Então vai, então... <risos> Lê de novo as alternativas, por favor. <risos> Eu gosto dessa sofrência aí, É porque você lá. fala os nomes, são todos nomes que você escuta na série fala, não, esse nome eu conheço, mas você conhece de outro lugar é. Mas vai, vai, de novo Faramir Não é Faramir, vai Denethor Ou Denethor, Denethor. Isildur Isildur E Théoden Isildur O que que é Isildur? Isildur, Isildur? Será que é Isildur? <risos> Nossa, eu tô com medo de falar Isildur Você fala, não, Isildur é o nome da Da Fortaleza, não planta, que né? isso aqui é. <risos> Putz, será que é Isildur? Isildur não é não, de... Putz. Mas nenhum desses fez sentido pra você? Você tá confuso? Cara... É um desses? Não, eu, eu lembro quem que é, mas Não lembro do nome Puxa vida Ah, acertei então nessa pergunta Acertou, cara <risos> E Quase que eu fui no Paramir hein? <risos> Mas não Não é o Isildur Não é Isildur também, eu acho que é letra B Denethor? Ou Denethor? E qual que é a D mesmo? Telden. Putz, será que eu vou chutar e errar? Eu vou chutar, cara. Chuta, chuta. você vai perder 50 pontos. <risos> eu vou perder 50. É muita coisa 50 pontos. Tá, eu é vou na... Lens. Você quer saber? Eu vou ligar nessa e vou acertar difícil. Certeza? Não. Deixa eu ver como tá difícil Esse tá muito difícil, difícil. Tá, cara. Tá bem tá. difícil. Tá, eu, eu vou... vou uma... eu, eu só... É, eu acho que eu dei muita enganada no começo, né? Tá. Eu vou nesse Teodo, nem lembro o nome dele direito. Ó, oh, você tem três ajudas, né? Hum. Você tá na sexta. Então, é, já passaram cinco, tem cinco. Tá. Se cada uma você pedir ajuda, duas vão ficar livres, assim, de ajuda, né? Tá. Você Não, vou. Então, agora? eu vou chutar, eu vou chutar, eu vou chutar, vai. Então, lê as alternativas da, da B pra frente, que eu vou chutar é, uma das três. Denethor, Isildur e Thelden. Denethor. <risos> Isildur. Putz. Ah, eu faço esse quadro eu, eu, só pra eu, isso, eu, só eu, pra eu, me divertir. <risos> Eu vou chutar em Isildur, que é o nome que tá mais piscando <risos> na minha cabeça. Já mudou três vezes, mano. Mudei, Isildur, vai, por minha conta e risco. Isildur. Certeza, cara. Certeza, vai. Essa você errou, cara. Ah, errou. qual que é? Denethor. Denethor. Pai de Boromir e de Faramir. É o que manda é. o Faramir o regente. pra... Isso. Que manda denta. o Faramir pra morrer, mas eu não lembrava do. O Isildur nome. Zildur, você não ficou muito longe. O Isildur é o. Quem é Isildur? Eu não lembro agora. Ele é o ancestral do Aragorn, ele aparece no prólogo, ele teve um. Ele, ele cortou o anel da mão de Sauron. Ah tá. É o Isildur. O então, nome tava mais familiar. Puxa. É, é. Perdi do, 50 pontos. Que o Elrond fala, Isildur! <risos> é, e depois o Aragorn no final. É, quando vai é. reconstruir a espada, ele fala... É, a espada Sim. dele, né? Era do pai dele, né? E tudo mais. É. Mas tudo bem, 50 pontos. Se você é. ganhar as, as, as duas últimas, né? São 100 pontos cada uma, então. Tá, tá ótimo. Então, então vamos, vamos à sétima. Quem matou o dragão Smog? Ó, você que gostou bastante do Hobbit, então... Acho que essas daqui tem algumas de Hobbit aqui que... Acho que você vai, vai conseguir. Quem Boa. matou o dragão Smog? Ah... Thorin em Escudo de Carvalho, B, Bilbo Bolseiro, C, Rei Élfico ou D, Bard? Tá, calma aí. Só deixa eu lembrar, o Bard, ele deu a flechada, mas foi ele que matou? Foi a flechada, no coração lá, segundo flechada? Acho que foi ele que matou, assim, eu, eu, eu tô ficando muito em dúvida agora. <risos> é oh, que eu acho não... que visual, né, Tem, vou ver se eu preparo depois algo mais visual, né, tipo... As perguntinhas, você vê o nome mesmo Tá, é, os anões tentaram Matar, inclusive Quando a gente assiste primeiro, a gente acha que Que o dragão morreu lá naquele Naquela piscina de ouro, né, mas não Não faz nem costa, e daí ele desce lá pra a cidade eu certo. acho que é o Bard mesmo que mata ele Deixa eu ver Thorin, flechada. Bilbo, Rei Élfico ou Bard? É o Bard Certeza? Com fechado com a flecha negra, certeza Putz. É, ele atingiu com a flecha negra, mas ele matou mesmo. Acertou. Uh, <risos> boa aí. Aí tá vendo mais cinquentinha aí já foi. Qualidade. Faltam quantas? <risos> Faltam três. Tá. Então eu tenho três é. ajudas. Vou usar uma para cada, hein? Aí ó, tá vendo? Estratégia boa. Estratégia. E essa é a última das médias, né? Tá. A oitava pergunta. Qual é o nome do anão? Senhor das Colinas de Ferro Que ajudou Thorin na Batalha dos Cinco Exércitos A Traem oh. B Calma aí, calma aí, calma aí ah. Antes, lê de novo essa pergunta Qual, Qual o foi nome? O anão? do anão não. é o nome dele Senhor das tá. Colinas de Ferro Que ajudou Thorin na Batalha dos Cinco Exércitos Ah, acho que é o que vem montado lá no porco Se eu não me engano, é. mas vamos lá, vai lá é, A primeira é Thrain, B, Traem B Thor C, Dain, ou B, ou D, Balin. <risos> os nomes bem parecidos, puxa, né? Balin não é, que Balin é um dos, é um dos anões da. Se for isso que eu tô pensando que tava montado no porco. Balin tá. não, que é um dos anões. Então, puxa, no primeiro e o segundo tá bem parecido, hein? train e Thor. E, e a C é Dain. Eu acho que não vai ser Thor, porque eu ia achar. Tô em dúvida entre A e a C Eu lembro quem que era esse cara Mas não lembro o nome dele também então, Lembro da fa... cara dele, né? Lembro da cara dele Tá, qual que é a alternativa <risos> A? Train. train e a C? Dain Putz, Dain tá mais familiar, hein? Mas eu acho que eu vou na A <risos> <risos> vou... Essa dúvida é cruel, né? É, difícil <risos> Se você falasse, assim, ah, desenha ele... Bom, mas eu vou na alternativa A. Try, Try né? Try. Isso. Tomara. Inclusive, essa é uma das... A parte que aparece é uma das minhas cenas preferidas do, do Poxa. Hobbit. Poxa. Certeza, vamos lá. então? trai certeza, mais ou menos. Vai lá. Mais ou menos? Cara, errou. Errei. Qual que era? Era, era Dying. Era Dying mesmo? Puxa. É, pegadinha, foi pegadinha foi essa. Foi pegadinha. Foi pegadinha. Dying, pé de ferro. Puxa, é, é. é aquele que tá montado no PowerPoint. É ele mesmo, você Puxa. visualmente, você captou, sabe quem que é, só o um nome pra ligar. É porque filme tem isso, né? Não, não fixa muitos nomes, né? É, você... Fala uma vez só lá e se você não prestou atenção, você perdeu. Certeza. Puxa vida. Mas tá valendo, ó. Você eu podia vou ter usado ajuda, do... você esqueceu, Nossa, né? eu esqueci da ajuda. <risos> Nossa, é verdade, cara. Olha, ajuda. ajuda. Eu então já Ajudo. era, eu vou ter que usar uh. duas ajudas e uma pergunta só. <risos> não pode, só pode uma. Ixi, joguei já fora. você jogou fora, jogou fora. Mas antes, olha só quem tá aparecendo aqui, galera, o Gandalf do like. Então já deixa seu like aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Deixa um gostei aí. E vamos começar agora a rodada das perguntas difíceis, hein? Vamos ver com que que vai ser... Né? Ah, como que serão as suas respostas aqui. Então, a Mas agora nona... eu tenho ajuda. Agora tem ajuda. Não se esquece ah. de usar ajuda. Não vou esquecer agora. <risos> Devia ter usado naquela lá que você Verdade, queria. Verdade, <risos> cara. Mas vai dar certo agora. Vai, vamos lá. A nona pergunta. Qual era o nome do filho do rei Theoden? A. Elmer B. Theodred C. Elmund ou D. Tengel Hum... Não sei mesmo, eu vou, eu vou ligar pro meu irmão Liga aí, pode, liga aí pra pode ele Pode ser? Quem que é, seu irmão, o Thiago? Thiago, isso Ele curte o Sérgio Anéis também Ele com certeza sabe dessa resposta? Não Ele vai <risos> não. olhar no Google? Lógico que não, né? <risos> não, não ele pode. jamais faria uma coisa <risos> dessa, não pode Deixa eu ligar aqui pra ele ver se ele já vai Bora lá Qual o nome do filho? Ah, deixa eu ligar aqui, vamos ver Falo! E aí, beleza? Opa, beleza? Cara, eu tô aqui no meio do canal O Bolseiro. Já errei um monte de pergunta e tô na, Sim, na difícil é bom, cara. aqui. Eu, eu Você errei aqui. Será minha, minha referência de Ser dos Anéis? Não, eu, a sua referência agora tem que ser o Rafael, cara. Esquece que eu, eu troco todos os nomes. Mas ó, eu vou te falar qual é a pergunta. Como é que é, Rafael? Qual era o nome do filho do rei Telden? Qual era o nome do filho do rei Telden? Isso, aí ah, eu vou falar as alternativas. Ô, Thiago, peraí, peraí. Não, eu tô escutando <risos> os negócios digitando aí, cara. <risos> não, não, eu tô pensando aqui nas minhas, nas minhas memórias mais antigas. Ah, entendi. Eu, preciso, eu escutando... <risos> Eu não sei como escreve <risos> Ele falou que não sabe como escreve Teldred. Oh, vale isso aqui, oh Rafael? Não, não, não vale não, mas eu vou dar as alternativas só para ele que tem alternativa. Então, não, Thiago, não pode pesquisar, cara. Eu acho que ele não sabe que tem alternativa. É, tem, tem, tem alternativa. Vamos lá, falei. É Elmer. Elmer. Teldred. Teldred. E Elmond. Elmond, acho que e esse não E Tangle Ó e Tangle. Oh, Thiago, eu escutei esse digitar, tá fora das regras Tá, beleza, sem, sem, sem escrever Sem escrever, então tá Cara, eu só acho que não é o Elmond Os outros eu não sei quem é, cara É, vai eliminando aí de, de nome. Fala os três de novo Então vai lá O primeiro nome prime... Ah, o primeiro é, é Elmer Elmer Theodred Elber parece bem brasileiro, né? Não deve ser ele. <risos> ah. <risos> tá, então eu cancelo o primeiro. Tá. Segundo? Teldred Teldred já fica um pouco mais medieval. E o terceiro? O terceiro eu acho que não é. É o monde. É Elmonde, né? né? Não, esse não. E o último e é Tangle, aqui, Tangle. Tá. E, e o último, Tangle Ah, tem mais um. É. São quatro. Tengel. Mas vocês é. já eliminaram que... duas ali, né? Já, já Eu voto Eu voto no um segundo, cara Eu acho que o primeiro deve ser, tipo É, Elmer, o primeiro, você falou? É, esse não é com é um cara de É, o de brasileiro remédio, né? que você falou Tipo, o Elmer da borracharia Eu acho que não é esse, cara Tá Então a gente Então a gente vai de, de alternativa B? Eu acho que é o B Vamos ver, então Então eu vou de B Minha ajuda falou que é B? Essa ajuda Complicou foi tudo, hein, meu? Hum Acertou. Stop. Acertou? Aê, é, é. Thiago, valeu, cara. Aí, velho, mandamos bem. Mandamos bem. Ó, oh, da próxima vez, não usa teclado mecânico. Pega um teclado de borracha, não sei. E aí não conseguiu nem digitar <risos> o nome não, do, do, pô, do eu rei. Eu tô escrevendo TCC aqui, cara. Você me ligou bem no meio do TCC. Ah, entendi. Ah, é, tá certo. <risos> então valeu, Thiago. Obrigadão, hein. Ganhei 100 pontos. Pô, de nada. Tá certo aí, com, com S. <risos> hum, hum, coxinha. Boa, fechou. Valeu. Falou, Thiago, valeu. Aí, é, aí deu certo essa ajuda. Aí. Qualidade <risos> demais, gostei. Essa pergunta já valeu as quatro primeiras que eu. Verdade. Uma pergunta você assim, já matou quatro. E vamos tá. à décima e última pergunta aqui. Essa daqui é tensa, hein? Tensa. Aí, Por fim, por fim. Quem que, com quem ficou a Pedra Arken? Opa, calma aí. Antes de você falar as alternativas, uhum. deixa eu lembrar. A Pedra Arken. Lembra aí da Pedra Arken? Tá, ah, eu lembro. Ficou... Eu tô achando que ficou com o Bilbo, hein? Porque ele pegou a Pedra Arkin, daí depois ela... ele mostrou pro anão, mas foi uma moeda de troca. <risos> Essa aí... confusão Fala... mesmo. É, eu tô tentando reconstruir a história na cabeça. Ele pegou e saiu das muralhas com a Pedra Arken Daí ele foi entregar para os Elfos? Não, os Elfos não queriam a Pedra queria queriam uma, umas joias élficas. Vou ler hum. as alternativas para ver se tá, então lembra aí. Vamos lá. Tá. Então, a alternativa A foi com Bard, o Rei de Vale. Ah, tá, esse a, não. A B, o Tranduil, o Rei Élfico, né? Não, também, eu acho. A C, com Bilbo Bolseiro. Uhum. O AD com Thorin em seu túmulo. Com Thorin no túmulo, não. Acho que não. Deixa eu pensar. Não, não tinha porque deixar no túmulo a melhor pedra ah. de todas. Acho que ficou com o Bilbo, hein? Ó, o Bardo com certeza não. O <risos> Bardo. Oh, eu chamo ele de Bardo. É o Bardo. Boa, é igual o Gandalfo. <risos> é. Teve uma tradição parece... que era Gandalfo É mesmo? <risos> é a primeira da, da arte nova aqui no Brasil Gandalfo Gandalf. Cara, eu vou pedir ajuda <risos> a sua nessa aqui Que ajuda minha? É, eu quero alguma, alguma dica Você é, pode que é ou pedir ajuda minha Ou você pode é, Eliminar duas Eu, eu posso acho... eliminar as duas que você é, que eu tô <risos> Já em... não acha eu devia Nem ter falado qual que eu tô em dúvida <risos> é. Deixa eu ver, que, do, que ajuda que você me dá, será, hein? Eu ia falar. Acho que eu vou na sua ajuda, hein? Vai não, na eu vou ajuda. perguntar pra você, o que, que você acha que eu devo escolher? A sua ajuda ou, a, ou eliminar? Aí já é uma ajuda, né? Ixi, não, não, não vai responder isso, falar que tá valendo. Eu tá. quero uma ajuda sua, vai. Tá, tá bom. Deixa eu pensar aqui. É... Eu acho que você tá no caminho certo, né? É... Só que. Ah... Só que... Ah. Deixa eu pensar, porque senão eu vou dar muito na cara. É, não... é tem que ser uma... Um... É, o que menos você espera aí, cara. Eu acho que o menos provável é a resposta correta aí. O mais honrado possível. Ô, oh, louco! Então só pode ser o túmulo. Que coisa! É, porque ele que ficava com a pedra. É... Se pensar o Bilbo, em momentos nenhum no Senhor dos Anéis, que foi depois, ele tava com essa pedra. Então ele teve a posse da pedra um tempo e depois não ficou mais com a pedra? É possível, hein? Porque o Thorin não é. Os elfos não são também. Então eu vou, vou pegar da sua dica aí e vou falar que é no túmulo. No túmulo, ó. No túmulo. No <risos> um túmulo. É. Então... Certeza? Foi entregue ao, ao túmulo. A em, em seu túmulo. Isso. É, alternativa D. É, eu te enganei direitinho, hein? Não é? Acertou. Uh, te ufa, enganei duas vezes, ae. tá vendo? Sim, sim você me ganha toda hora, cara. Cheio de charadas. Adivinhas no escuro, né? É, charadas. Você, podia, você podia fazer as charadas aí com o Gollum. Com o Gollum, é. Vai aparecer aqui, galera, é o ranking né? e vai aparecer em que posição aqui. Vai mostrar agora o ranking e a posição do, do Arthur aí. Mas é isso, é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar o gostei e ativar o sininho das notificações. Arthur, muito obrigado aí por esse período. Foi muito legal jogar com você aqui. Adivinhas no escuro com você, foi muito divertido mesmo. Eu, eu me divirto com o sofrimento aqui das pessoas. Ah, é, teve umas partes tensas. Eu que agradeço o convite, <risos> foi muito divertido. E a gente fez um conteúdo também de podcast lá no Warner Play. Inclusive no Warner Play tem alguns conteúdos de Senhor dos Anéis, tá? As, as principais cenas, tem uns top 10. Então a gente sempre que pode faz uns conteúdos lá desse filme, esse livro, de tudo que tá nos nossos corações, que é Senhor dos <risos> Anéis e toda a obra de Tolkien. Maravilhoso, muito top mesmo. E galera, antes de terminar o vídeo aqui, gostaria de fazer um convite. Torne-se membro do canal e garanta já muitos benefícios exclusivos para membros. E é mais barato que uma, uma batatinha do McDonald's. Então, só o desconto na loja do bolseiro já paga a membresia. E falando em loja do bolseiro, também visite a loja do bolseiro. Lá você encontra os livros do Tolkien, do Lewis e produtos exclusivos da loja.